Oi pessoas, quem vai com vocês é o Cash, e esse é o último episódio da série de Aperofobia, então por favor, não me peço pra jogar isso de novo, até porque a última fase é, é horrível. Mas como vocês podem ver, esse vídeo tá meio longo, mas é porque esse episódio teve muita coisa, após de ter até mesmo a frase do Rock Balboa, que podia ter sido muito grande, tem um timestamp aí pra vocês que quiser pular. Então caso você goste, deixa aí aqui no vídeo, compartilha pra me ajudar, até porque provavelmente esse vídeo não vai ter alcance muito bom. O programa não tem postado semana passada, então é isso. Fiquem com o vídeo e falou! Meu Deus, Dama. Tua skin é muito feio, Dama. Que isso, cara? Não, tá o pior, não, o pior é que ele pegou a desgraça do Antro, aquele personagem realista feio pra porra. <risos> não, pergunta pro Caixa. O Purple é azul? O Purple é azul, azul cara! <risos> e o Rosa é pink. Não, o Roxo é, é meu pink. Meu Deus. Pera aí, reset. <risos> Azul, <risos> Eu tô gravando azul, Rosa, vermelho, laranja. Rosa. É vermelho ou é laranja? Eu não sei, cara. Tem vermelho e tem laranja. Ó, oh, vamos lá: hum. Azul, que é o púrpura. Uh -huh. rosa, rosa, vermelho e laranja. Vermelho e laranja. O púrpura é azul. Eu tava mano. colocando Ciano. Sim, é. porque ele é azul. O púrpura é roxo é. pra mim. Então, pra, pra mim também, não tem que fazer. Não, vou passar agora, não. Você tá... eu, invoquei, eu invoquei. Eu acredito falar, em vocês. Meu... Eu acredito em vocês. Só que não, vocês têm que calar a porra na não... boca. Eu não acredito nem em mim mesmo, meu filho. Não perguntei? E quem <risos> disse que isso é problema meu? Doma. Doma. Ah. Doma não arrisca. Quem não arrisca, arrisca não petisca. Caraca. Bom, <risos> deixa eu Você sabe é o que, que aconteceu da última vez. Você fez merda, você fodeu nós três aqui. Não, tranquilo, mano. Hoje nós, não, nós não vamos. Doma... Isso. Não é foda. Não, então, pela primeira vez na vida, eu tô acreditando no Doma mesmo. Caraca. Obrigado e pelo isso? incentivo. Eu não, eu não Sempre acreditei. Mesmo. Mentiroso. Aí, lá no Graalha, a palavra. Não, vai tomar no cu, não, é muito bom. Mas, olha aí. Tadinho. Não, vai tomar no cu, você é muito burro, você hum. é vizinhação. Era um vai outro tempo, pô. Era, Era lá junto com o não, Mano atrás. Tá o cu. Cadê? Eu vou pegar o discurso do aqui Balbo aqui e vou falar pro Doma ao mesmo tempo. Ó, oh, galera, eu vou, eu vou explicar esse nível aqui. Ó, oh, espera é... aí. Não, não, não. Cala a boca, Chocolate. Doma. Olha aí. É. Você não vai acreditar, mas você cabia aqui na minha mão. Eu segurava você, Eu segurava você e dizer para sua mãe: "Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Menino esse menino, menino, menino vai ser menino melhor de qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. maravilhoso. Foi muito legal, Foi muito você, crescer. legal você crescer. Foi um privilégio." Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E, conquistar o mundo. E, conquistou. e conquistou! Mas em algum ponto, em algum desse, ponto percurso, desse percurso você mudou. Você deixou é de ser é você. Agora as pessoas mudaram na sua cara, cara que que é é dizendo que, que você não é bom. E quando fica difícil, quando fica difícil você procura difícil, você alguma coisa pra culpar. culpar como uma sombra. Como uma sombra. É. é. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe, o mundo não é um grande arco-íris, é um lugar sujo, é um lugar cruel, um é um porque você não quer saber o quanto você é durão, vai botar os joelhos e você vai cortar de joelhos pra sempre se você deixar. Você, eu, ninguém na vida vai viver tão duro quanto a vida, mas não se trata de poder duro, se trata de o quanto você aguenta apanhar e seguir, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando, é assim que você consegue vencer. É assim Agora, se você sabe o seu valor, então vai atrás do que você merece. Mas tem que ter disposição pra apanhar de nada, de apontar a Deus e dizer que você não vai. Que você não consegue passar a dele não derro, eu desisto, quem seja. Só que covarde, só assim, se você não é covarde. Você é verdade, Cris. Acabou? Acabou. Acho que não. Meu Deus, não. Eu sempre vou lá, você acima é é de tudo. Meu Deus. Aconteça o que aconteceu. Você é meu filho, é meu sangue. É meu sangue. E... Você é a melhor coisa né, minha é vida. Coisa. Ponto não, é isso aí, não vou ser tão gay assim não, bora, tomando. Pô, emocionado, cara. Aí tem um pianinho aqui, ó, é esse mesmo. É isso? não <risos> <Sim. risos> eu só <risos> tocar nada gente. Não liga pro sangue não, viu galera. Ah, beleza. É normal. É tô acostumado. É, então... <risos> acho que aqui é a saída, eu acho. Ó, oh, tem muita power, ó, oh, tem, tem, ah, tá, tem, tem muita power. Tem muita power, sim, exatamente. Então, quadro. Aqui eu achei, achei. Tem mais? Peguei, Peguei. Não tinha lá. Peguei ao mesmo. <risos> Peguei. Pô, De só medo. pra falar, cada vez que a gente colocar as molduras, mais, mais vermelho vai ficar o um mapa. Mas tá Não pra... vai ter nenhum diálogo, <risos> relaxa, vai ter só uns sons estranhos aí. Ah, é tipo a gente ficar Mas... esquizofrênico. É. Tem nada aqui. Legal que piano, que piano okay. dá muito medo. Peguei. Acho... Mais um quadro. Boa. Caramba, que efeito bizonho. Pois é. A porta dá um efeito zzzz. Well. Parece que eu tô na backrooms Mas você tá na backroom, seu animal. o vi... que é preto, velho. Que isso, caramba? Nós é azul. Pretos. Não. Eu sou travesti. Ele é travesti. Vou deixar esse comentário solto, assim, do nada. Caraca, eu, caramba, eu vou tirar de contexto meu deus, a gente, a gente tá perdido aqui, tristeza. Vamos nos separar encontrar pistas. Aqui, aqui, aqui, aqui. É onde? No lá. começo. No começo, porra. Olha lá, isso. Aí. Ah, é no começo, porra, que fica. <risos> Ai, galera, oh, agora é essa, essa fase é que a, a câmera vai estar a única utilidade dela. O que? Você vai Qual poder ver é um fazer? outro. Ah. Ah, é, tá bom, bom, porque aqui agora, o negócio aqui vai ficar doido. Tá me lembrando do Friday Night. Porque, ó, a gente tem que achar, a gente tem que achar uns brinquedos ou uns gato preto, alguma coisa assim. Não é muito bem, não. Meu Deus, Caixa. caixa, caixa tá aqui a estrela. Nossa, acendeu. Eu é, boa, boa. é só pra ignorar o som da música que tá me dando medo. É com a música. Meu Deus. Eu tô ficando com mais medo. <risos> Ai, cadê o bicho, mano? Só isso? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô ficando com medo também. Só, só. Eu não vi ele até ah. agora, velho. Eu também não. Eu tô com a câmera aqui, mas. E agora? O que a gente faz, mano? fodeu Tem mais uma estrela? Tem mais? É de uma puta, velho. Aí não vai não, aí é ele é tipo safe zone aí. Ah tá. Que bom. Isso, tô vindo batido. De... Ai! Caralho, que cara. susto, nossa! Ser, ser. Ai, eu cara. Deus, morri, morri, morri. Cadê? Ai, morri na vida real. Ah tá. <risos> é, Cash, lembra que aí eu falei que aí era, era safe zone? Uhum. uhum. Doma, sai daí. Doma, sai daí, tá aí. Cara, não está, tem cara. safe zone. Minhas Esse... coisas estavam erradas. Você caiu? Ah, tá. Oh, cara, vou ele tá atrás de eu mim, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim, eu tô ouvindo ele, eu tô sentindo ele. Putz, Cache, tem uma porta aqui. Ele é muito rápido, ele Vamos é muito aí. rápido. Ele é muito ele rápido. Ele teleporta, ele teleporta. Morri, mas a gente tem que ir pra trás, ó. Não, tipo, você tu tá morreu tudo? Não. Não, morri uma só. A gente tem que ir pra, pra direita ali. Pra... Tem pra dois pra... deles, viu? Cara, não dá é pra ir não, cara, a gente tem que ir pra... Ó, oh, pera aí. Cache, você tá aí. Eu tô sentindo. Tá, Beleza. é... Cache, ele tá indo pra... e tá indo você aí. E como é que a gente faz ele não gente? Tipo, Achei! Tá você, eu tô vendo ele. Ele vai teleportar pra aí. Olha, velho. E Cache, ele vai teleportar pra aí. Não vai. Ele vai morrer, eu vou rir tanto. A gente tem que ir pro labirinto, cara. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu tô nervoso, eu tô tremendo. Agora você vai ter que tremer de novo. O do ah, Stalker é fácil, o do Stalker é fácil de passar, só alguém tá naquela merda, aqueles alarmes. Mas ah, você ver... vai ficar lá, eu já tô te avisando. Seu cu, o Doma que vai ficar lá. Aonde? Ele no já alarme. tá aqui já. Ele já tá aqui já. Ah sim, é. de graça, ele já tá aqui já. Já, é porque os três foram. Eu vou andar à esquerda. Não quer estrela? Não é que estrela, meu filho pegar a pelúcia, louco. Ah, tá. É Já vai lá atrás dele. Que... É, ele tô... Não sei, velho, tá de... porra. Ele tá atrás de mim. Putz. Eu abri, eu acendi uma. Ele teleportou. Aham. Uhum. Filha de uma puta. Porque é justo eu, mano. Será é essa de cima aí que acho que essa. É. Boa. Justo eu. Ele pegou você. Não, é bom que dá pra gente chegar aqui. Já foi? Não, falta um Já pediu. Ah tá, ele foi. Mas você pegou não, alguma? Você Eu que você foi. Peguei. Não, o chocolate não pegou porra nenhuma. A gente pegou toda já? A gente pegou trouxe. Beleza Pegou. Agora eu uso sim. Eu vou no ah, doido é. direito. É. Não, A gente tá Ai, que ódio que eu tenho nesse nível, velho. Quem que foi o filho Fala da puta? Do... Quem que, do... que foi o filho da puta que criou esse nível aqui, velho? Foi um corno. E tinha brasileiro Um corno chamado Pix, Você palma com o cu dele e eu vou não, pegar o Kenny Não, Canepix não tem nada eu, eu vou na de direita, né É O bicho tá pé de mim Tá, maravilha tá. Eu tô ouvindo, né Eu não sei se ele tá perto de mim, mas eu tô ouvindo Maravilha beleza. Ele me pegou Quem me pegou? Para de ficar cansado, seu idoso do caralho! <risos> não, você lembra cara que a sua vida tava tá vendo? Não. Você tem, que, você tem que ficar olhando pra trás? Quando você Ei. vai andando. Ei. Ah, então é por isso, por isso que a gente Quando começar a piscar a tela, você olha pra trás. É que eu fico com a câmera, aí ah, eu não consigo ver se todo não tá piscando. Quando começa a fazer barulho de passa, né? É, quando começa a piscar. A tela vai começar a dar uma suficada Aí é a hora que você olha pra trás Ou não, você só olha, tipo assim Tem uma dica que eu tô usando agora Que é a de... Aperta para shift pra correr e pula Aí você solta Entendi. Quando você pular, você solta Vai ficar pulando por mais tempo é Ó, oh, vocês tá. dois vão precisar reviver agora Porque eu já tô aqui na porta já tá... Eu tô pegando o último bicho né? Eu já peguei Eu voltei agora de pegar água Peguei, peguei, ri, peguei, tá, peguei também. Pronto, bora. Boa, boa. Nossa, essa foi isso, essa foi isso. Cadê? Já Cadê? bora? Esse... Senti, ó, gente... Meu ah, Deus, engano, que aqui. desgraça ah, é essa? Ah, tá, o... é o chocolate. Vai tomar no seu cu, cara, <risos> na moral. Eu não, te... eu não tenho sossego nessa porra aqui não, né, velho? Não. A reação dele foi muito... É que Boa demais. Já a sabe, né, eu é é Já dele? sei. Alguém fica no me lá, ou eu fico. Vai lá. Onde ah, é Ah, ativei esse game. Ativei esse game. Como que pega o negócio? Achei. Consegui. Tá, Achei. voltei. Esqueceu você... o oh, Por favor, desativei o salário desse salário. Na moral. Eu, mano, mano, eu é. não sei a porra desse mapa aqui não. Mano, eu completei tudo, só que eu nesse aqui não fiz nada e que eu tinha que sair por causa da minha mãe aqui. Não tô chegando lá, não tô chegando lá. A não ser que eu morra. Caralho, o bicho tá aqui. Graças a Deus. Obrigado, a Deus, caralho. Hum. Graças a Deus. Ai, cara, filha da... Ele vai vir Meu pra Deus. mim, ficar vendo. Ele vai vir pra você. Não, mas atrás dele mesmo, pra poder matar, pegar o... Eu tô lá na casa do caralho, eu tô preso num canto. Tá doido. liguei. Desliga, blu, Graças a Deus. Eles cara. não fazem nada que presta. Fica aí, vem. fica aí. Feito. Só fica aí. Só fica aí, A gente precisa a chave, né? Eu já peguei uma. Não, Sérgio. Dom, a gente precisa da porra do seu cu. Também serve. Oh, olha, acho que eu achei um bagulho aqui. Eu duas vezes. Ele Ô, tá, aqui, falar, ele tá aqui, ele aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. O que vocês têm que abrir é é um negócio é, é que ficou é lá é, no começo, se não me engano. Cara, a gente já jogou isso aqui. A gente foi pra próxima fase sem você. Você tem ideia disso? Então, o que vocês estão fazendo aqui, então? Ah, é porque a gente tem que gravar um vídeo, né? É Verdade. Eu já completei isso aqui. Mas você não tava quando a gente completou É, não a gente tem que fazer Por que Porque vocês parar não parar continuaram gravando, gravando essa cabeça oca? Não Eu gravei, né? Mas tem que ter participação é. dos três, senão não tem graça É verdade Tem que, que os três se é é é juntos fazer é. Eu não faço nada de Kilt nessa porra aqui mesmo É por isso que você tá aí nesse canto Mas de novo, velho, pelo amor de Deus Você tá aí pra isso Não reclame É ah, não, não. Do, deixa que ah, ativar, a, a gente precisa achar os negócios pra cortar os fios é Vocês têm que achar uma chave de fenda e um já cortador abri, de não sei o quê. O cortador ah. é o que eu preciso Precisa de um quê? O cortador de, fio. Ah, tá, o cortador tá, tá. de arame, eu acho que é o um... nome É, isso aí, tá é, Essas ideias, ideia é. né? Cadê Dom, já achou o bagulhozinho pra cortar o negócio? Ok, ele literalmente passou, ele entrou na, na sala Muito burro, velho uhum. Vamos lá, qual que for, eu corto for, aqui, for, só como... pra saber assim Eu vou cortar qualquer um é o vermelho, tá vermelho Tava tenho... ah, lá, o mapa explode. Puta que pariu, cacho. Fica pronto aí, pô. O que que, cê, oh. que, que cê fez, Ele, você fez, velho? Você cortou vermelhado, pô. É outro. Não, tem três vermelhos aqui. Ah, mas não mas é esse aqui, ó. Meu amor de Deus, cara. Não é esse mas aí, não. Eu, eu odeio vocês. É o preto. Eu o, pr pr eu pr o preto é. vocês. Meu filho, tu esqueceu que eu tô no mobile, burro? Ninguém te perguntou. <risos> pô, puta que te pariu, velho. Vou até mudar a roupa do meu personagem aqui, velho toma da roupa. Ih, tá peladão. Desativar agora. Mamãe, a vontade deixa vocês <risos> morrer só de ódio. Foi o doma Agora fui eu! Carmo é que instantâneo. cadê essa merda daquele portão preto? é um portão preto? Me engano, se não me engano, tá é na esquerda. Nossa, que específico, hein? Caralho! Eu, eu, se fosse dar uma... uma, cara, uma É igual pô... o doma né, velho? Se fosse dar uma bunda, e... continua falando. Não, se você for fazer Buna. uma. É igual, é igual o doma <risos> né, velho? Se você for fazer uma crítica. Se você for fazer uma não cansar. Nunca cansar mais não. Caralho, velho. I, I found all the beaches. Let's go. Aí, já tá ligado que aqui a gente tem que ir. Cadê vocês? Essa aqui é chata. Não, chata, cara. Eu conserto o motor aqui. Eu vou nos buracos. Bom, mas tem um buraco atrás de você que isso? Eu tô sendo empurrado pra fora. que isso? Eu morri? Ela vai, vai, vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. vai nada, pô. Tchau, Tchau, Tchau, Doma, Tchau, Doma. Doma. Fijando. Não, cara. Ô, ô, Doma, nada pro bicho. Nada pro bicho, Doma. Você não vai morrer, não. Nada, nada pro bicho. Pô, oh, cara. Eu... Mas eu não quero... Doma, nada pro bicho, meu filho. Você não vai morrer, não. A gente, A gente vai andar em círculo. Ai, eu caí também. Eu não morri. Tem um, um buraco aí, tem um buraco aí, <risos> Gente, <tô> que buraco? <risos> tem um buraco aí. Cê, eu tô buraco. Tem um vazado, vazado, vazado. Isso aí, água. Meu Deus, eu <risos> uma coisa <você risos> <ser> simples. <risos> ah, beleza. Ok. É, Outro ali. Que inspeita? Tá o que você está Eu, é, que tá eu, eu, eu tô sem vida. Sem vida. Já. Como que, calma, como que você tá sem? O bicho engoliu o dom. Engoliu. Olha ó, tem dois bichos, tem dois buracos aí, ó. Tem aí, ó. Aí, ó, o motor vai estragar, fica de novo. Nossa, o motor. eu entendi a brincadeirinha. O domo foi um buraco do cu, você... Sim, sim, o sim. É. exatamente. O Doma, meu filho, não sou lento igual você não. Eu vou nadar pro bicho, tchau. Eu tô sozinho! Meu <risos> <risos> oh, Deus! Tá ligado o cu? O <risos> que que tem? Não. Aí? Então, velho, a gente tá abrindo o cu, né? <risos> não, ah, é? que... não, não. Tá não, Não, não. Não, tá não, não, não, não, não, não. Não, eu não vou usar essa plataforma que é o contrário lá do Twitter. Sei lá que merda. É não, não, não, é me é não, não, não, eu também não, eu também não. Ô, ô, ô, Prat, só que é uma coisa, meu filho, você tá, tá sozinho aí, viu? Literalmente. Porque aí o Doma, nós tá sem vida aqui. Não perguntei. É... Mas eu confio. Ô, oh, bagulho. Mostra... Não, ô, oh, Doma, vamos deixar ele jogando sozinho? Já, já tá sozinho. Mas que praga, velho. Ele falou e o negócio. Vieira. <risos> <ó. risos> Oxi, o Doma tá aqui! Que... Beleza. Beleza. Tô bem. Parabéns. Tô bem, tô bem, tô bem. Não sei o que você tá falando. Cara. O que, que você tá falando, Chocô? <risos> Você tá ficando maluco, velho? Oxi, esquece. O que vocês estão falando? É, eu, eu, eu nem tô vendo o que você tá falando aqui. Eu tô com sono. Meu pano no teu... Como é que é? Abono. Não sei. A bono. Meu... No teu carbono. Ele já tá, gente tá chegando ali, né? Aí, ó. Começou aí, ó. Uns buracos aí, ó. Ha! Ha! Ha! Agora a gente vai ter que fazer de novo. Ó, oh, agora é a gente aqui que é a parte do roller burro lá, viu? Agora a gente vai ter que fazer de o novo. Que legal. Por causa do Legal, eu estou sem vida. Eu estou vendo tudo. Eu, eu consigo ver tudo. Tem tudo. Então vai é. então. Joga sozinho. Você sabe como é que é a saída daqui? Nossa, mano, tá tudo de porrada. É a ventilação. É a mesma coisa. Não, isso aqui é a mesma coisa do level zero, só que agora tem essas merda pretas aí. <risos> não, tá tudo preto. Eu não tinha. não, é <risos> É um personagem, é um personagem do Roblox, todo fudido Você? <risos> oh, cara, não O cara, será que você podia fazer? Você podia ler e falar assim Olha! Achei a saída! Não! É, vai lá, tá, acabou eu sou, isso. eu sou honesto Eu vou cortar eu Inevitável Eu sou honesto, eu vou cortar como é que você morre nessa fase? Não tem? Mas tem como morrer. É, é, é, é, é, eu não vi. Tá, o mapa. Eu, acho... eu tenho uma minimidade O mapa é, eu é eu o mesmo do level zero. O mapa é o mesmo sim. do level zero. Sim, sim. Se eu sei, se eu acabei de notar. Porque eu sei onde eu tô. Você sabe onde você tá indo? Não, eu não tô vendo nada. Ué? Tá tudo preto? Eu falei pra vocês não dava pra ver nada nessa merda aí. Eu tô vendo tipo só uns traços amarelos. Ah, Quem tá. quer é. que seja o arrombado que fez a iluminação desse lugar, ele é um imbecil. <risos> ele tá achando o que que é? <risos> Bendy de the Martini? Bendy and the Martini? Obrigado. Eu queria Obrigado, a Féu fez um bom trabalho, obrigado. Tá, tá achando o que que é? Bendy de the Martini? Caralho. Aham. Uh -huh. Eu tô vendo mais nada, velho. Chegou uns pontos aqui que você não enxerga porra nenhuma. Não, eu lembro, não, eu lembro um dia, o Doma começou a rir igual uma hiena. Nossa, foi incrível, um Não, foi o, foi o começo do ano, começo que o Doma entrou lá no centro do JP, que não ficava não ficava de zoeira lá. Não, aí tem a desgraça desse, desse uma puta chamado <risos> Doma. O que aconteceu? Mano, o cara mandou pornô de carro do r 84 Nossa, eu não lembro disso, foi muito foda Eu, eu, eu também Não, eu, eu não cara. Não eu uma nada. vinheta chamada aí, uma vinheta chamada Histórias da Chocola, foda-se Não Tô com preguiça é, Esse filho de uma puta, esse filho de uma puta, que que ele fez? Ele falou assim, ô, oh, vamos ter pornô <risos> eu, eu, eu acho que eu tenho uma print do do Doma, lendo um hentai até hoje isso eu não tenho eu não tenho compacto com isso não bom aí, eu não eu assim, o, doma deu, o doma deu ideia de criar o doma deu ideia de criar servidor no discord e ele, ele não conhece ninguém essa é a questão o que aconteceu do nada eu tô vendo alguém transmitindo servidor do doma Então assim gente o doma ficou famoso mano o meu filho uma do puto tava vendo tava vendo mongode do mongode <risos> <risos> Ai, muito bom, eu tenho mas, a print até hoje mas, disso, velho aí, um aí um comentário que o filho da puta me faz A bunda dela parece um balão <risos> Não. A bunda cara, dela cara, parece um, não um balão pacoteco, não, não, não tenho nada a ver mudou, com... Né, mudei, é. tempo, mudou, mudou, né, Dom? Faz muito tempo, mudou Tava um belo dia Tava eu, o Doma, o JP e o kazum eu acho. Ai meu Deus, meus tá ouvidos, sai tá meus ouvidos, sai meus ouvidos, sai meus ouvidos, caralho. Hum. Tá pra dizer? Tava. Nossa, mano, meu ouvido vai se lascar, mano. Ele berra, ele berra, eu falei pra você. Não, então, maluco, mano. interna maluco. esse psicótico. Continuando a história, o Doma pediu o JP fazer uma cama rosa. ele fez? Chegou a noite, o JP falou, oh, vamos todo mundo dormir de cofinha, não? <risos> ah, velho, eu lembrei no do meme, dia nada. da... Do... Do, do... eu comendo a ovelha. Nossa. Eu não te matei, cara. Eu não te matei ou não foi? Foi sim, foi sim, foi, foi sim. sim. Você e... matou me ouvi sim. meu sim. ouvido, meu Não, ouvido. você comeu... Não, não, você comeu a ovelha. Depois Ele comeu. Eu já comi todo mundo, cara. Não, não, não, não. Não, eu lembro um dia. Você tá no meio do mapa. Eu lembro um dia que o doma foi fazer uma casa lá com o carro Que beleza Do nada, eu vejo, eu vejo um cara agachado com a ovelha Na cama Quem será? Vai dando o Compact 2 Mano, eu fui tentar procurar tutorial Eu fui tentar procurar tutorial aí Passar desse nível, só que tem o seguinte Que você não vê porra nenhuma Sim Estão no de do conta... mapa de novo! Oca, Ai, oh, que legal! <risos> você já tentou subir naquela escada ali? Não dá em nada, irmão. Não dá em, em nada. apertar o TF4. Você não vou sabe? Tentar... Vai que a saída tá escondida. <risos> Vamos todo mundo, Caramba, cara, desiste nada. Desiste dessa merda desse nível, velho. Não. Meu pai tá louco. Achei a cadeira do Sim, bem. Bem. Não, ah, não. Você e tá não perto me... da saída. Eu... Agora é sério. Você tá perto da saída, porque a cadeira do Ben é do lado da saída. Não é Ai meu pai do céu, o céu, céu. Tá, daqui a pouco apareço, rolo, apareço. Ele aparece aí. Ele não vai aparecer, cala a tua boca, cala tua boca, cala tua boca, cala a tua boca e mama. Graças a Deus. Ah, finalmente, eu já ia até começar. vai morrer, ele vai morrer. Não sou imbecil, não sou imbecil, não sou imbecil. Cala a boca mama. Shut up, shut up, shut up, shut up shut up bitch. Fala, pô. Aí, não, eu amo. E um não dia que nós tava nós tava jogando lá na, na Warehouse. Tem uma uma gravação que a gente perdeu. O que aconteceu? É. O João uma tacada de linha reta. o João conseguiu errar. É isso, cabom.